pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, boa noite. Estou aqui com o famoso Dr. Jurandir Nassimene. O famoso Armin <risos> De Degur Nengundjian, ele não aprendeu a falar sobre o mundo, gente. Agora você vai falar direitinho. Degur Nengundjian. Isso, ele só fica enrolando. E estamos aí para fazer a live, né? A live e, olha pessoal, vão chamando, vão compartilhando, vão chamando o povo, vão chamando aí o pessoal que vocês vão gostar demais dessa live, tá? É, nós vamos falar sobre o que mesmo, Ju? Prevenção, né? O tratamento do Covid-19, né? Que é formas de, de a gente se cuidar do nosso organismo, né? E... Certo. Reforçar o nosso sistema imune. Super importante isso. Você disse que ia falar o pré e o pós, né? Covid? Sim. Sim. Então vamos começar falando um pouquinho do pré. O que, Assim, na tua visão, o que foi que antecedeu? O pessoal pode ir perguntando aí, né? A Gabi, tá lá, né, Gabi? Eu estou por aqui também, pessoal, vendo a. a... Mensagens de vocês, a Simone tá mandando boa noite, a Regiane também. Valeu, Simone. Desejando muita luz para todos. E aí eu vou lendo os comentários de vocês, as perguntas e, e vou também, trazendo né? para os dois. Estou aqui, ó. Ah, você tá ganhou é. Isso. E vai, o pessoal tem que ir entrando, né? Senão é, nós vamos enrolar que... um pouquinho aqui. Tem muito assunto interessante que é. a gente vai conversar aqui. Tem e vocês. E podem perguntar tudo. <risos> O pessoal tá meio assustado com a Covid, né? Ou totalmente assustado? É, a gente está vivendo um momento único, né? De mais de um ano de pandemia aqui no Brasil, né? Bem mais eu acho que todo mundo tem uma, tem uma história particular para contar de um familiar, de um amigo, de um paciente, de um parente mais próximo, né? Eu acho que ela atingiu a todos já, né? Com esse número de... De infectados que a gente está presenciando, o número de óbitos, né? o noticiário no dia a dia tem trazido cada vez mais notícias para a gente aí. Então a gente está tá fazendo um Estão fazendo terrorismo, né? um pouco assustado, realmente. Estão é um fazendo é. terrorismo. E esse terrorismo que eles estão fazendo, por incrível que pareça, as pessoas dizem assim: ah, eu não vou ligar, eu não vou fazer nada, não vou me incomodar. Porque ele não vai me atingir e tá atingindo. E tá pegando legal. Né? Não dá para brincar. Realmente não dá porque o vírus ele, ele tem umas variantes aí que pega de um dia para o outro, muda todo o quadro clínico do paciente, ele tá no melhor, no dia seguinte a coisa vira, vai para intubação, é, realmente assusta. É, Ju, essas variantes, assim, vamos chamando o pessoal, pessoal, vamos compartilhando, quanto vamos temos, chamando os temos amigos. Aí, temos cinco pessoas no Instagram e sete pessoas no Facebook. Ah, pode ah, vir. A, fazer. a, a fazer. Sandra, ah, Monique, a Adriana, mandando beijos, falando boa noite ah, para vocês. Olá, Adriana. Vamos convidar o pessoal que gente tem entrar no assunto mesmo da prevenção, do, do tratamento, como se cuidar. É bom tá, tá vendo mais gente ainda né? lá. Isso mesmo. Pega tá. esse aviãozinho aí embaixo, gente, compartilha para o máximo de pessoas que vocês e... puderem, é. porque vão ser assuntos muito pertinentes para esse momento que a gente está passando. Muito, muito interessante mesmo. Que... Que é um momento único né, que a gente está vivendo. E... Eu tenho a impressão, assim, que pelo menos que nós, que, que nós tenhamos notícia, não foi nem na época da Praga do Egito, né? É, a coisa da gripe espanhola, né, que fez aquela devastação na Europa, né, quase 50 milhões de pessoas, né, que é a última notícia que nós temos aí e jamais pensava que a gente ia viver esse momento aqui no Brasil, né. Uma coisa que começou lá na China, a gente de longe assistindo, não, a gente tá longe aqui na, na América do Sul, aqui não vai chegar. E o vírus, ele rodou o mundo e tá aqui. E o Brasil hoje é praticamente uma referência no mundo, né, desse vírus aí, né. Mas eu, eu, eu, eu penso assim, sabe, pelo que nós estamos ouvindo, que a Europa também está é um caos, né? É que eles, não, eles não, não divulgam tanto como nós aqui no Brasil fazemos um alarde, mas parece que a Europa também... É, é... Todo, todo o planeta está atravessando um momento difícil, né, Armin? Só que o que ocorre que é que os outros países, eles talvez tiverem um pouco mais de tempo que nós aqui de se preparar e pegar os insumos para poder produzir as vacinas, né, e aqui parece que a política, ela deu uma, ela interviu de uma forma bastante pertinente, né, com relação à prevenção do vírus, né, e a gente demorou um pouquinho e agora estamos correndo a diferença, né, você vê, é, praticamente até dezembro se falava em vacinas e o Brasil estava parado nessa parte aí, né, de esse, esse ano que a gente começou a, a correr atrás, os Estados Unidos está vacinando já na faixa etária de 20 anos né, praticamente, com mais da metade da população vacinada e nós aqui com 20 milhões de vacinados. Está claro que o Brasil não dá para comparar, o pessoal fala, não, Israel mais da metade da população já está vacinado, o Chile, que é o nosso vizinho aqui também, com mais da metade da população vacinada. Só que são países, comparado com o Brasil, é, não dá para ter uma referência. A gente é um país, é um país continental. Então, vai pensar em população da Amazônia, população do Nordeste, população mais ribeirinha. Você vê, agora na Amazônia é, as Forças Armadas ela foi, foi é, chamada né, junto com a Marinha, é, helicópteros do exército, para poder vacinar aquelas populações ribeirinhas. O pessoal chega até o posto de vacinação, é, aqueles habitantes do local. É duas, três horas remando né, o barco, uhum. ou com um motorzinho ali de é, pouco HP, né, para poder chegar até o ponto de vacinação. Então é muito complicado você falar em vacinação num país igual ao nosso, né, e querer comparar com, com Israel, com Chile, com Argentina, coisa parecida. Né? Aqui é muito mais complicado. Né? Tem muitos bongos que vão, que precisam atravessar e na pé, né? Sim, pois ah, é, sim. a Amazônia também, aqueles e, rios que Marajó, são mares. Que é total, todo aquele pedaço. Total, e tem um grau cultural das pessoas também, alguns são resistentes, não acreditam na vacinação, que eu acho que é um erro que não pode cometer. Eu acho que a vacina está aí, ela deve ser usada. Quando chegar na sua faixa etária, tem que correr atrás, tem que procurar, é, acho que está, se vê a Fiocruz do Rio de Janeiro, ela está com uma baixa produção comparada com o Butantan aqui em São Paulo. Né? O Mas por quê? Por conta dessa da, da política governamental que não deu aquela devida atenção. Porque né? se tivesse a Fiocruz produzindo como tal o Butantan aqui em São Paulo, com a CoronaVac, nós teríamos hoje muito mais oferta com a população e mais gente sendo vacinada. Sim. Não é mesmo? Então é, tudo isso é o que É uma política que começou errada né? o ano passado e avançou até 2021, agora que a gente, o governo está se tomando um pouco de consciência, ele abriu os olhos e viu que a única arma que nós temos realmente na mão, eu vou apresentar outras opções aqui, Sim. mas no momento é a vacinação, é a vacinação. E o mais importante, quer dizer, se nós demorarmos muito para fazer essa vacinação, essa imunidade de rebanho, o pessoal fala, mais o vírus vai mutando que mais dificulta a nossa a nossa defesa. Você pode explicar um pouquinho, Jô, o que é essa, uh, essa imunidade de rebanho? Então, quanto mais pessoas você tem vacinada, você abre a sua linha de defesa para esse vírus. Uhum. Por isso que fala imunidade de rebanho, é isso? São poucos vacinados, o vírus ele tem uma série de variantes, ele continua lutando. E as vacinas, ela não acompanha, essa mesma demanda da, da virulência que tem esse vírus. Está tá falado hoje que a cada 10 horas tem uma variação desse vírus. Então, tem mais de 40 mil variantes do vírus do Covid-19 já. Nós não temos essa mesma linha de produção de variantes de vacina. Vai chegar um momento que a própria vacina vai começar a ser ineficaz a gente não correr atrás Mas já tá ficando né então, que, a, a gente não correr que... atrás e vacinar o maior número de pessoas possível para aumentar essa comunidade de rebanho que a gente fala para segurar esse avanço do vírus que ele está vindo com tudo a cada 10 horas uma variante nova então tem é uma receba, variante assim? lá em Sorocaba lá Sim. em Sorocaba em Araraquara da Amazônia e está chegando está tudo numa numa salada só isso aí né então, tem que se defender. E a vacina é o que nós temos na mão. Essa, essas novas variantes, essas novas cepas, cepas, eu falo cepas, cepas é? cepa. Do, é? do vírus, né? Do vírus. Elas se alimentam, por exemplo, para mudar totalmente de, um, de uma característica para outra? Então, o, uhum. o vírus, é, nós não temos, é na, é, quando você fala em antibiótico, azitromicina, a a ivermectina e tal, tudo isso são bactericidas. É, é. Antibiótico não mata vírus. Antibiótico é feito para matar bactéria, ok? Sim. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco nessa é. parte que eu estou falando aqui, só para adiantar o que você É, para o pessoal pensar. ir xingando, né? É Vamos compartilhando. Vamos chamar o pessoal, quer dizer, vai entrar em detalhes Isso. nessa parte toda aí. Mas, mas o vírus, ele invade o interior da célula e ele ah. vai no núcleo da célula. E ali ele vai buscar na parte genética né, desse núcleo para trazer essa variação que ele tem. É, e quanto mais variante ele tem, maior é, danos ele causa ao nosso organismo, porque a gente não consegue encontrar é, imunidade suficiente para esse número de mutações que estão ocorrendo aí. Agora, é. então, eu estava assim pensando, já comentei isso com algumas pessoas, não cheguei a comentar com você. Claro. Ele, ele, não, ele não se traz, essas variantes. O, o vírus, por exemplo, é, ele, não, ele, ele, não se, ele, ele passa a se adequar às nossas células e ele vai criando novas variantes, enfraquecendo as nossas células ah, à medida que eles vão avançando. Não, então, a medida que vai que avançando, é querida, enfraquece, que me vai enfraquecendo cada vez mais o sistema, o sistema imunológico, Então, quando se fala em usar o álcool gel, chegar em casa, Lavar as mãos são tudo medidas preventivas. Então o álcool gel, o uso de máscaras, é, é, eu botei um para não se perder. O distanciamento das pessoas, o aludal que está sendo feito em algumas cidades, está né, sendo feita é, isso ajuda esse distanciamento social, para porque o um vírus ele se, ele a contaminação se dá por ter bigotos quer dizer, a saliva, né, a contaminação se dá pela boca. Pelo nariz, pelo olho e pelo ouvido, né? basicamente. Mais o quê? Pela boca e pelo ouvido. Então, essa contaminação cruzada... Pela boca e pelo ouvido? O ouvido também ocorre, pelos olhos... Ah, né? sim. Então, essa contaminação ela é muito fácil de ser feita. Então, o uso de máscaras, o álcool gel, o distanciamento social, o lavar as mãos, a máscara, tudo isso são medidas preventivas. Né? Então, é, o distanciamento é super importante nesse momento porque o contato pelo ar, é o vírus, vive algumas horas em superfícies. Né? Então, você toca numa superfície contaminada e leva na mucosa labial, na mucosa nasal ou esfrega os olhos, você está se contaminando. Né? E de passar para um para outro, você vê que é, um vírus contamina, é, uma, uma, uma, a, contaminado contaminada uma pessoa, contamina mais 100 pessoas, uma pessoa contaminada. Então, o grau de infectividade é bastante alto. É bastante tá. E quando ele percebe que o corpo está tendo uma certa defesa, dificulta essa, essa, a, essa, e, essa... E aí ele vai passando por variantes. Justamente, a dificuldade que ocorre de acordo com o nosso terminológico. Tá? Então, é, no caso para entrar especificamente agora na live da defesa que nós nos propusemos a falar aqui, certo. né? É a Dá fase, mais um tempinho. Vamos esperar vamos chegar esperar mais gente. Vamos chamar mais. Perguntando, chamar mais. Gente... Ah, tem uma pergunta aí, Gabi? Não, Quem só tá o pessoal falando. É, eu no vou Dá uma subidinha vai lá Vai ser bastante. A gente já. Então. Assim. O que é quando você falou na, na parte imunológica? Então é importante saber. Como é que está o seu sistema imunológico? É, isso é super importante. Porque isso é uma dificuldade para o vírus se procriar dentro do nosso organismo. Um corpo inflamado, né, ele é um corpo que é o terreno ideal para o vírus se multiplicar. Né. Agora eu vou dizer logo mais e falar o que, que inflama o nosso organismo. Né. Um corpo inflamado ele é realmente mais suscetível a essas, essa, invas, essa invasão do vírus que ocorre aí. Né. É, outra coisa importante, tem alguém que quer perguntar alguma coisa? É, a Ju perguntou, será que essas vacinas estão sendo testadas nos humanos? Como eles desenvolveram tão rápido? Tem algo por trás disso? Tantas dúvidas? Esse vírus seria uma bomba atômica? Então, olha só, a gente, é, quando se falava em vacina uns anos atrás, é, para você chegar na população e vacinar uma vacinação em massa como essa aqui, você tinha 10 anos de pesquisa para poder chegar. Então, passar pela fase laboratorial, na fase dos animais, para poder chegar no ser humano, né, fazer as amostras, para poder fazer uma vacinação em massa. É, esse andar que teve, essa, essa pressa toda que teve, quer dizer, os grandes laboratórios do mundo, se propuseram a conseguir e atingir esse grau de vacinação. O que ajudou bastante é o grau de tecnologia que nós temos hoje em dia. Isso ajuda muito na redução desse tempo para poder se alcançar uma vacina como nós chegamos aí, ok? Essas, essas vacinas todas que estavam distribuindo aí. com uh, todos perto... os grandes laboratórios, é as mãos que esse é o momento de a gente trabalhar e colocar em prática essa vacinação. É. Não como a gente vivia esse momento alguns anos atrás, que demorava realmente 10, 15 anos, uhum. para se atingiu uma, uma vacina ideal para poder colocar uma vacinação. Tá. É. Uh, lá onde eu moro, no prédio... A pessoa tomou as duas vacinas e morreu de, de vírus, pegou de covid. Então ele tomou por tá? Então, tem que ver como é que está o terreno biológico do paciente. É o que eu, eu ouvi falar, aqui. quer dizer, é, como é que está a, a sua linha de defesa? É, então é super importante. É o que eu falei. Um corpo inflamado, ele é muito mais susceptível à ação desse vírus ele é um vírus oportunista, nós temos, por exemplo, parasitas, eles inflamam o nosso organismo e no interior dos parasitas se escondem bactérias e vírus, né? então os vermes eles são alojamentos de bactérias e vírus, ok? Então quando você toma você fala tanto da Ivermectina, né? tudo bem, a Ivermectina ele é um vermicírio, um vermífugo, né? muito usado na, é, no Estudos, né? para nós, que ele começou na década de 70, muito usado no Congo, na África Setentrional, na África Meridional. Ele é usado, era usado nesses países do continente africano para combater a filariose, né, que é a chamada elefantíase nessa população. E o governo fazia vacinação em massa com a Ivermectina. Foi um japonês que descobriu a né, e daí veio a Ivermectina. E junto com o um Camping, me um americano, os dois. Começaram a desenvolver e chegaram no que é hoje a Ivermectina, é um vermífugo de muita eficiência. Ele não é um vírus, ele não mata vírus, mas ele elimina parasita. E como eu disse, o parasita aloja no seu interior vírus e bactérias. Se você faz uma desparasitação, você está aumentando a sua linha defesa. Então, falar que a não é eficiente é um grande erro. Falar que a mata vírus é outro erro, porque ela não mata vírus, mas ela protege o seu organismo ela vai desparasitar o teu organismo e quando você tem uma desparasitação passa esse vermífago para dentro do teu organismo você aumenta a sua de defesa entendeu? porque os vírus eles são oportunistas, as bactérias são oportunistas, elas se escondem dentro dos vermes entendeu? e ali quando que o verme são os parasitas, pode... né? é. que são os parasitas Não, são os parasitas, entendeu? Sim. e a, a nossa microbiota é super importante você falar em microbiota, nós temos no nosso organismo, você vai falar, vai achar um exagero, é cerca de 1,3 kg só de parasitas, só de vermes, nossa, só de microbiota. Sabia. Entendeu? Sabia Olha como eles também. são, nossa. eles são realmente, quer dizer, a grande força do no nosso organismo. Não dá para ignorar isso daí. A nossa linha de defesa, falar em linha de defesa e você ignorar esses parasitas é um grande erro. Então a Ivermectina eu não vou falar aqui em dosagens, porque não é ético da minha parte falar isso aí, ok? A sua formação qual é mesmo? Não, eu sou dentista de formação, é, tem a parte da na, a parte vibracional quântica, né? É, uhum. Tem também a parte da ortomolecular, tem a parte da fitoterapia, que a gente fez, então a gente navega em várias áreas aí da, na área da saúde. Né? É, é física quântica, né? É, na física quântica... Frequenciais quânticos. Né? Então, quando se fala na ivermectina, eu não vou falar em doses aqui, não tem que tomar três vezes, tomar a cada 15 dias. É um consultar, vocês vão achar isso daí, tá? porque não é ético estar falando aqui em dosagens. Né? Eu acho que é um pouco de falta de respeito isso aí. Tá? Mas ela é muito eficaz, a ivermectina, tá? porque ela é, uns, para, uns, é um vermífugo super importante e a retirada de parasitas nos nossos organismos você aumenta a sua linha de defesa, né? essa retirada de vírus e, e bactérias aí. Outra coisa super importante, um detox deve ser feito. Os metais pesados, os agrotóxicos, os pesticidas, eles anulam as enzimas responsáveis pelo metabolismo, no nosso organismo. E os parasitas se escondem atrás dos metais pesados, entendeu? A vacina tem metais pesados, Ela tem o alumínio. Volumina. É volumina. E como é que fica? Você tá, tem alguma oh. coisa que a Gabi vai é. perguntar? E os antivirais que já existem? Seriam uma alternativa também? Por que não foi abordado isso? Então, do, dos antivirais, eu, tenho, eu, vou, eu, vou, eu vou chegar um pouco mais à frente, eu vou abordar essa parte mais, mais a miúde. Tá? Vou falar item por item, quais são os, a medicação que, que vem sendo então, usada vamos... aí. Então, eu fiz aqui um roteiro para não perder nada, tá? Então, dos metais pesados, a estava falando, um detox pode ser feito. Uhum. Você tem a zeolita ou a zeólita, que é um mineral vulcânico. O Brasil é um país que não tem vulcão, né? então a gente tem que importar, geralmente de Cuba, lá da, da Rússia, da Sibéria. Né? A zeólita é um metal de carga negativa e ele tem que é um tropismo pelos metais do nosso organismo. Então, ele sequestra metais pesados do no nosso organismo. Quando você retira metais pesados, como alumínio, cádmio, o arsênico, o chumbo, né? o mercúrio, você vai o quê? Você vai fortalecendo a sua linha de defesa. Porque por trás dos metais pesados, você encontra parasitas escondidos. Okay? E os metais pesados e os parasitas, eles anulam as enzimas responsáveis pelo nosso metabolismo. Entendeu? Então é super importante. Um detox. Quer dizer, o, o, o principal agente. Facilitador do vírus são os É o parasita, pa... é o parasita. Aí tem outras coisas, vamos suplementar. Como é que está a sua suplementação? Então vamos entrar aqui na imerometitina que eu já falei, né? As doses, hum. os suplementos. Então vamos citar aqui a vitamina D, a vitamina D3. Tá. Foi provado que 82% das pessoas em alguns países têm feito essa pesquisa aí. 82% das pesquisas que está entrando nos hospitais, está com baixo índice de vitamina D3. Olha como ela é importante para o no nosso organismo. A vitamina D3, para terem uma ideia, vamos, supor que nós, vamos comparar o nosso, o nosso organismo com um edifício de 30 andares. Vamos comparar aqui uma, uma comparação de Rússula. Tem aqui o corpo humano e vamos colocar aqui do lado um edifício de 30 andares. Cada andar desse edifício você coloca aí 10 salas. Cada sala com uma porta e uma fechadura diferente. Então nós temos aí 300 salas do nosso organismo do lado. Quando você coloca a vitamina D, d dentro do seu organismo, a vitamina D3 é a única chave que consegue abrir a fechadura de todas as chaves, as 300 salas Nossa. que são as células, são os organismos, são as, as glândulas no nosso organismo. Entendeu? Por isso que é tão importante... A vitamina D3 é suplementação. Entendeu? É super importante você estar tá bem suplementado. Hoje você vai fazer um, um exame de sangue aí, dá lá a suplementação, você apareceu lá com 25 nanogramas de D3. Aí, depende do profissional que está te orientando, ele vai achar que está razoável. Vamos convidar o pessoal aí. vamos convidar a turma para entrar que tá, vai começar a parte interessante da. É, agora, da vou live agora. o pessoal pode vir. É, vamos lá, pessoal do Face, vamos, vamos entrando. E do, do Instagram. O pessoal, sabe o que quer, Ju? É que a pessoa aquece, assim, as pessoas elas estão muito apavoradas, né? Com tudo, é. a, a ansiedade, a é. ansiedade, a tal. depressão está então, é. caindo no pessoal. É tá, tá. Bom, tá. É muito bom vamos. Então. Então a, eu falava. Eu levei o exame de sangue né? Então. Aí você vai vir ali para 25 nanogramas, 30 nanogramas, 35. Depende do profissional que está te orientando, ele está ficar em prova suave. É você por sinal? É. Acho que está no razoável. Eu posso te dizer com tranquilidade que está baixo. É, para você falar que está com uma D3 em nanogramas razoável na, na, na parte de sangue azul, vamos colocar aí de 55 a 60 para cima. Quantas pessoas estão nesse nível hoje no Brasil? Muito pouca gente. Você vai encontrar o grau, grau razoável de D3 hoje na população. Qual a população que está com esse grau ideal? São os surfistas e são os salva-vidas, guarda-vidas. Eles estão. Direto de parte do sol, sol, que é a energia que vai metabolizar o organismo. Mas humano, você disse que, o meu que é cara... que é a D3. Eu não lembro agora quando você falou. Não, tá, você falou que estava. Então ele está acima de 50. Estava, acima de 50. Estava acima de 50. Acima de 50. É. Então, e foi algum, alguma, algumas pesquisas feitas é, ultimamente têm revelado que 82% das pessoas que dão entrada nos ambulatórios para tratar do Covid estão com baixo nível de D3. De cada 12 pessoas né, 8 delas estão com baixo nível de D3, entendeu? O grau de internação de 14 dias de internado, quem está com o grau de D3 no nível razoável, fica em média de 6 a 7 dias de internado, já sai antes da internação. Sim. Olha como a D3 é importante para o nosso sistema imune, entendeu? Falar que a D3 mata vírus, não, ela não mata vírus você é propaganda enganosa, mas ela vai levantar a sua barreira unitária. Isso é super importante. Né? você não vai deixar o teu organismo inflamado. Quando eu falei que ela participa de mais 300 processos metabólicos no nosso organismo, ela está ajudando todo o nosso sistema de defesa. Junto com a D3, você vai colocar Sim. também a K2 e o magnésio, que sempre trabalham em conjunto esses três. O que é a K2? A vitamina K2, ela, ela vai trazer junto com a o D3, o magnésio, vai retirar o cálcio dos tecidos moles do no nosso organismo e vai levar para a matriz óssea e para a parte dentária, Sim. entendeu? Vai incorporar. Na matriz óssea tem a osteocalcina, que é uma proteína de boca aberta ali, esperando que a D3 junto com a H2 e junto com o magnésio, é o Uber do organismo, né? o nosso Uber, é a D3, H2 e o magnésio, retira o cálcio perdido que está nos tecidos moles, e entrega na matriz óssea, lá incorpora. Esse é um dos papéis dele. É, porque a D3 ela vai atuar na parte também do metabolismo geral, é, redução do colesterol, é, levantar o colesterol bom, diminuir o ruim, a hipertensão arterial, ela age, o magnésio age na parte renal. O magnésio tem uma série de magnésio, pode citar, vamos colocar aqui o magnésio TA, ele vai agir, ele derrete o cálculo renal. Agora, como é importante o nessa parte? Você tem o dimalato, o magnésio de malato, ele age na célula, no ciclo de Krebs, ele fortalece, otimiza em ATPs a ativação no ciclo de Krebs, dá energia, disposição para a pessoa, que é o que você precisa no momento de pandemia, quando você está de frente com um vírus desse. Você tem que ter energia. Olha o magnésio, eu aí. Fora isso aí, você tem a vitamina C, que é super importante. Você é, tem o zinco quelato, que vai agir no sistema no timo, vai aumentar a sua defesa. Eu falei da D3, falei da K2, falei do magnésio, falei da vitamina C, falei do zinco quelato, super importante. O que é, o zinco quelato? Especifica um pouquinho Ele é sim. potencializado, o zinco. Ele ativa o sistema de defesa nosso, nosso sistema imune. É, os linfonodos, para poder ativar... A célula branca, a, a, a linha de defesa do nosso organismo. Ele não mata vírus, mas aumenta a defesa orgânica. Mas então, é quando super você importante. diz a célula branca, você está falando do ah, sangue? Sim, as hemácias hemácias. É o, é o, é o, é o, é o glóbulos né? T, tá. a parte toda aí que vai atuar na defesa. A Sueli perguntou qual a dose diária de D3. Então, eu não gosto de falar em dose aqui, porque é antiético <risos> falar. Então, o que eu posso te garantir, Sueli? é que não existe toxicidade com vitamina D. Se você pegar o protocolo Corrimbra, o protocolo Corrimbra é uma referência médica hoje no país, e uma referência médica no mundo, ele fala que a população, se tivesse hoje uma população 280 mil Ui de D3, ninguém teria pego esse Covid. Nossa! É um número bastante alto. É. Então você vê que não existe toxicidade com D3. Você pode... Colocar D3 no seu organismo, claro que orientado por um profissional de saúde que vai dar a dosagem ideal. Eu não quero falar em doses aqui, porque, como eu falei, não é ético da minha parte falar em doses, porque o próprio conselho proíbe a gente de estar tá passando dosagens aí, senão o pessoal vai se automedicar. Mas podem te procurar depois, né? Pode, com certeza. Pode procurar que eu vou dar uma orientação mais precisa. Sim. Mas não existe grau nenhum de toxicidade colocando D3 no seu organismo. Só interrompendo um pouquinho, como a pessoa faz para te encontrar? Tem pode um WhatsApp vir? que pode divulgar no final, na tá. sua porta, que eu... E pode vir para aqui também, né, Gabi? É, a, gente é é. a gente responde. Tá. Fora essas daí, eu sempre coloco nos pacientes, você tem o ômega 3, né? O ômega 3 é super importante, pessoal. Ele aumenta o número de hemácias, diminui o tamanho das hemácias e favorece a oxigenação no nosso organismo, e preferência o ômega 3 do CRIO, esse é mais importante. Você me né? Já indiquei para você. porque Depois não, você colocou no suplemento. Coloquei no seu suplemento, porque o CRIO, ele tem uma, um, um pouco tempo de vida nos mares né então ele não tem toxicidade ele não tem, intoxica tanto, então ele tem um grau de ômega 3 mais puro. Na parte das na parte, cardiopatias, o ômega 3 com o crio, ele é super, mega importante. Todos devem suplementar um o 3 com um o CRIO. Outra coisa importante, a coenzima Q10 age bastante aí. O PQQ, que é a PIRROM, querolina quinona. A PIRROM quinona, que é a PQQ, ela age nas mitocôndrias. Ela desenvolve, dá uma disposição absurda para você. Multiplica por 100 o número de mitocôndrias. E as mitocôndrias que geram as ATPs, que é o adenosina trifosfato. É, que dá energia no nosso organismo Você precisa destrinchar de um pouquinho Exato. isso, Ju Pega, pega, pega, ponte, Mas põe na tua cabeça, vamos tomar PQQ, pessoal A piqueque, ela está muito no natô O natô é uma comida, comida chinesa, japonesa, desculpa Como é que é o nome? O natô Só que ele tem um cheiro horrível, eu detesto o natô Mas os orientais, eles gostam de comer o natô é. Tem muito PQQ ali, foi desenvolvido na década de 70, descobriram que a PQQ é uma super vitamina que vai agir nas mitocôndrias e vai multiplicar por 100 o número de mitocôndrias. Não são algas, Hã? não é algas? Não, não, não. Ele está tá nesse, nesse alimento que é o PQQ, que é o nato, é ok? Então vai multiplicar a mitocôndria que está dentro da célula. E a mitocôndria multiplicada por 100, você vai multiplicar por 100 o número de ATPs, que é a virosina trifosfato, uhum. que vai gerar energia no nosso organismo. Entendeu? Você está com uma energia lá em cima, como é que o Covid vai desenvolver em você? Ele encontra uma barreira em você, ele não consegue canto para avançar. Aí ele vai para o outro. Vamos procurar Entendi. outro que está fraco aí. A vitamina A é, é super importante, a vitamina E, o ferro que transporta a hemoglobina, transporta o oxigênio. Quando você oxigena um organismo, você afasta as doenças, porque bactérias, vírus e fungos não suportam a oxigenação. Tanto que você tem a chamada oxigenoterapia, né? feita com o osônio, principalmente, que é o O3, é isso? Quando você oxigena o paciente, o paciente com câncer, os carcinomas, você reduz os açúcares e oxigena, o tumor para de crescer. Entendeu? Porque eles não suportam o oxigênio. tá certo? Você pega um paciente com, por exemplo, uma minha área, por exemplo aqui, tá com gengiva sangrante, né? tá com uma gengivite, manda fazer um mochecho com oxigenado uma semana derrube tudo Porque as bactérias são anaeróbicas Não suportam oxigênio Coloca a oxigenada mais fraca 10, 10 volumes, mistura com água Buchecha, aí eu oriente Diretivo que tem que orientar é, Como é que deve ser isso aí Acabou a tua gengivite Porque você acaba com as bactérias anaeróbicas Olha como é importante a oxigenação Olha como é importante o ferro A suplementação do ferro Principalmente as mulheres que menstruam Porque elas perdem muito sangue e tem deficiência de ferro, é tá? super importante isso aí. Quer dizer, o ozônio é praticamente tudo, né? Milagre, mas tem que ser orientado. Nós temos na clínica, aplicamos o ozônio lá, mas tem uhum. que ser profissional habilitado. Nós temos aqui a BOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia aqui na Vila Mariana, né, que ela habilita os que profissionais. É o né? Isso, próximo da gente ali. Ela tem que ser habilitada. Hoje a ozonoterapia na odontologia, ela já está sendo usada há muito tempo é um dos conselhos que mais é, está, assim, oficializado perante a ozonoterapia. Por né? falar em ozônio, outra coisa super importante da suplementação é a vitamina B12, a metiocobalamina. Por que, que é importante? Porque a pessoa quanto mais idade, passar dos 30, 40 a idade com 30, 40 anos, não é idade, né? Vamos parar por aí. Mas quanto mais idade a pessoa tem, o que acontece? O grau de acidez do estômago, ele vai aumentando, vai diminuindo e aumentando a alcalinidade do estômago. Quanto mais alcalino a bomba de prótons, que é o nosso estômago, menor a sua capacidade de ativar o fator ali, né, que vai Sim. ativar e retirar a B12 da proteína animal. Certo? E quando o alimento, quando o indivíduo vai tratar aquela acidez, os refluxos, com essa série dos prazois, eu não quero falar o nome aqui, as pessoas que tomam sabem do que eu estou falando. Né? Eu não pra, sei o que. Para evitar. Eu tomo quem isso. Tem, não, sei lá, quem tem refluxo, <risos> tem muita acidez, está ah, tá na família dos prazóis. Né? E os prazóis... Ah, é... já sei, aqueles ó. Isso, eu não quero falar o nome aqui. É. Os prazóis, ele é o grande inimigo da B12. Por quê? O prazol levanta o pH do estômago. Quanto mais alcalino o estômago, menos B12 você retira os alimentos. Quanto menos B12 você tem, você está fazendo um curso para ter um Alzheimer e um Parkinson lá na frente. É, eu acho bom falar um pouquinho disso. Vamos chegar em detalhe. Tá. Mas pra dá para você explicar um pouquinho mais? Você está falando tudo isso, mas muitas pessoas são negras. Né? Talvez você esteja falando das vitaminas, isso e aquilo, mas elas não entendam muito bem Onde, que, que tipo, o que tem, como é que ela consegue, o, o funcional dessas vitaminas, você está explicando, Sim. mas a, o, o, qual o elemento que ela carrega, tá por exemplo, vitamina B, né, a vitamina B você O complexo B você pode... encontra nas oleaginosas, tem alimentos que, é que eu quero. Ah, você tem, disso? você tem nas oleaginosas, nas caçadas do pará, nas moças você tem no azeite, né? você tem na... Uma as linhaça que é super importante, tanto a linhaça dourada, como o marrom, o gergelim é super importante, o brócoli super importante, então os alimentos é uma fonte de vitamina B, o complexo B1, B2, B3, B6, B9, B12, os ovos, então os alimentos eles também eles têm uma é, eles fornecem para nós, só que quando você vai suplementar, porque nem todo mundo tem essa variante de alimentação, né Sim. Do, é uma é importante falar, como é que a pessoa consegue ter esses suplementos todos quando ela trabalha, né? Não, é bom ter uma orientação profissional, eu, eu, eu, eu, eu, eu realmente eu não, eu não vou dizer aqui, eu estou falando que é importante para você, que a D3, a K2, o manganês, é a, é a PQQ, a perrucoronina quinona, é a coenzima T10, é, a B12, é, tudo isso, a vitamina C, a vitamina A, a vitamina E, tudo isso são vitaminas importantes que, nessa hora que você encontra, no caso, uma pandemia como essa, vai aumentar Sim. a sua linha de defesa. É como você entrar para um campo de batalha e você tá com um capacete e está com um colete à prova de bala. Você vai se ferir? Você pode se ferir, mas você não vai se machucar como aquele que não está suplementando. Sim. tá certo? Você tá com uma linha de defesa mais à altura. Está blindado. Está blindado, tá blindado né? justamente. Tá blindado. Não é antivírus, não vai é matar vírus. Eu não quero fazer propaganda enganosa. Tem que respeitar esse lado, seja, mas vai aumentar é a sua defesa, tá certo? Tá. Agora, alguns alimentos errados que inflamam, estava falando agora em alimentos, que inflama o seu organismo. que eu falei, o seu organismo inflamado, você favorece a entrada do, do vírus aí. O que inflama o seu organismo? Por exemplo, os farináceos refinados, farinha de trigo. Ah, tá, glúten, tá glúten, tá vendo? Glúten. O trigo Cuidado, hoje, Gabi. Como é que está a nossa audiência aí? Bebi? O pessoal está chamando a turma aí? Tá tem sabido. bastante gente, mas tem em média umas 17, 18 pessoas aqui com a vamos gente. Vamos chamar gente. a gente, vamos entrar numa parte super importante, que é a parte da, Eu tô da alimentação. Eu estou aprendendo mais aqui. Que é a parte uhum. da alimentação. Tô aprendendo muito aqui. É. Sim. Quando você fala no, nos Eu, por exemplo, Insta, aí, Tem no Insta, peraí. Tem um o pessoal do Insta. Tem 13 não, não. pessoas ali no Insta. É. Inclusive a Simone falou que faz implementação com o doutor Júlia Di. Super recomenda. Profissional, profissional consciente, ser humano preparado pela vida. Publicamente agradeço ao doutor. Oh, é pessoal dando boa noite. A Ju acabou de falar, e chocolate. Então, se, se não for o branco, é menos danoso que o. Que o, que, o, que o chocolate marrom aí, né, mas aí procura um chocolate com baixo grau de açúcar, quanto mais amargo melhor, acima de 80%, né, porque ele vai ativar o cérebro do prazer, do cérebro, que é, que é super importante, mas evita o chocolate branco, porque aí tem a, a, a, a intolerância à lactose, ele tem o leite, né, ah, mas o preto Preto também tem laga, tem, tem lactose. Não. Tem leite também. Mas um problema chico. Ah, ah sim, é mesmo. Patrícia é de Itapeva. Itapeva, Minas Gerais aqui com a é. gente. É ela Itapeva. Dá um oi para Itapeva, Minas Gerais. Bivão vale. Vindo. É. A, licença, a, pessoal. a Ju, ela é do... A, como a, Meu Deus, só esqueci o nome dela, que ela fez a pergunta agora há pouco. Uhum. Ela é de Floripa. Boa, Olha aí. que bacana. Ela acabou, um braço, de... não, para é. Ela acabou de falar, pão de queijo, misericórdia. Re... É uma farinha boa, é uma farinha boa, tapioca. É uma farinha boa, não faz... ah, Mas a farinha de trigo, como eu falava, que é um refinado, ele traz um metal ah. pesado ali, que é o cádmio. O cádmio é metal pesado. O cádmio mascara o parasito abriu é o parasita. Ele, vem plantar, ele te vem com massa. Isso, parasita, é. Ele engana. Ele engana a gente com nosso organismo. Então evita o refinado, o trigo. A farinha de trigo. Então procura as farinhas boas, né? As farinhas é, na massa convencional. Porque o trigo de hoje não é o mesmo trigo lá da época de Jesus. Né? Então é meio complicado. Procura as farinhas naturais aí. A farinha de mandioca, de tapioca, de araruta, né? São farinhas mais saudáveis aí. O açúcar refinado é um outro grande vilão do é no nosso organismo. A série branca é um grande vilão. O sal refinado é outro Mas grande é é vilão. É Tudo isso inflama o nosso organismo. O óleo hidrogenado, quanto mais transparente tiver o óleo lá na, na prateleira do na supermercado, mais hidrogênio ele tem, mais tóxico o no nosso organismo. Você tem a opção do óleo de coco, você tem a gordura de coco, que é super saudável. Por falar em ordem de corpo cultura de corpo, ele tem o ácido málico. O ácido málico ele é, um, é uma, uma barreira super importante, aumenta muito o, desculpa, o ácido láurico, é super importante e aumenta a nossa linha de defesa. A mulher quando amamenta, a amamentação no primeiro ano de vida da criança, a, todo aquele grau de defesa do, do recém-nascido, ele vem no ácido láurico, que a mulher ela tem 15% lá no colôsseo, na alimentação é ácido láurico. Já o óleo a gordura de coco tem 45% de ácido láurico. Olha que maravilha! Olha como aumenta a sua linha de defesa. Você vê aqueles países ali da Micronésia, da Polinésia, aquelas ilhas próximo à Nova Zelândia, à Austrália, a alimentação básica deles é o coco, é o óleo de coco, é a gordura de coco. Ali, nem o vírus da AIDS consegue entrar naquelas ilhas. E você vê que eles estão ali? Não nem, tem vem, Covid, fala, não é. tem Covid naquela região. Não tem. Quando eles vão dali para a Austrália, lá eles contaminam com a velia. Entendeu? Com a HIV? Com o vírus da AIDS. Ah, com, vírus, com vírus da AIDS. O pessoal pedindo oi para o Canadá, Curitiba. Olha quanta que gente O Canadá, um abraço para o Canadá. Olha, uma pergunta aqui que eu achei interessante. Para quem tem diverticulite, o que não pode? Então, é na parte da microbiota intestinal, que eu vou falar um pouco para frente aí. É super importante, quando você cuida, por exemplo, do glúten, né, você está agindo diretamente também na microbiota intestinal. O glúten, pessoal, ele tem na, na, na cadeia molecular, ele pesa 155 mil daltons. Ele não é digerido no nosso estômago. O estômago não consegue digerir o glúten. Ele passa ele, pelo esfíncter, vai para a parte do... passa pelo piloro, né? Passa pelo duodeno, quando ele entra no intestino delgado, o glúten, por ser uma grande molécula, ele destaca aquela mucosa intestinal e ele trespassa aquela barreira do intestino. Cai na veia porta, na corrente sanguínea, o nosso cérebro interpreta o glúten, né, o peso da mo molecular dele, como um, uh, como um antígeno e passa a produzir anticorpo para combater o glúten. Agora como ele faz mal para o nosso organismo. Só que o peso molecular do glúten, ele tem o mesmo peso molecular também da insulina. Então o que acontece, o nosso cérebro produz anticorpo para combater o glúten e combate também a insulina. Aí você ah, começa a desenvolver uma pré diabetes hum, Você percebe como o glúten é danoso no nosso organismo? Tá verdade, e você vai, que gosta de E vai interagir o que? Na microbiota intestinal, daí a pergunta da verticulite. Quando você diminui a microflora intestinal, você diminui também a produção dos hormônios, principalmente o que a serotonina. 70% dos, da serotonina é produzida no segundo cérebro, que é o nosso intestino. E os cérebros comunicam um com o outro através do sistema vago, o nervo vago. Então, um cérebro fala com o um outro cérebro. Por quê? Lá na fase embrionária, o mesmo tecido que forma o cérebro que é o tecido equitoderme, também forma o trato intestinal. Então, eles se comunicam. Olha como é importante você cuidar da microbiota intestinal. Porque a baixa produção de serotonina, que é um hormônio que vai ativar a melatonina, a melatonina no cérebro, que é super importante dormir bem, ter é um sono preparador. A gente está saindo um pouquinho desse grau do polícia aí, pessoal. Vamos sair. Eu problema. não quero entrar nessa ah, live. O pessoal está começando a entrar agora. Está é. gostando. Está gostando, é. Da tá gostando, é. é. Não é. Beleza, é. Aí tem que ter uma outra live só para falar de orgulhosos aqui. Não, mas Só para Fala, falar de uma Vem é. é. uma outra pergunta então, aqui. Fala, é. Gabi. Falando que tipo de queijo o senhor recomenda que é mais adequado para quem quer uma... Quer ter uma, uma alimentação mais, mais saudável. Então, se eu estou falando do leite que você tem aí a lactose, que nós temos intolerância, a lactose inflama o nosso trato, nosso trato respiratório. Você vê pacientes que eu pego no consultório que tem bronquite, que tem asma, é, alergia nessa região rinite. Quando eu corto ali do, do paciente o leite, eu corto o glúten, que inflama todo esse trato respiratório, automaticamente esses sintomas vão embora. Com queijo, ela perguntou aí, se você pegar o queijo não, não, branco. Dava, é o nome dela, Gabi. A Marilene. Marilene. Marilene. Você tem o queijo branco, é o leite endurecido. Então eu recomendo, recomendo para você o leite amarelo, que é o menos. O queijo, queijo amarelo, que é menos danoso para o nosso organismo. E o requeijão? Ah não, é porcaria. Para com isso, Gabi. Você não come requeijão. Você <risos> conversa comigo há muito tempo. Por favor, requeijão, margarina. Margarina, pessoal. Manteiga. Isso tudo é energia morta. Mas manteiga... Eu, eu não falo da manteiga aqui. A manteiga aqui é outro processo. A manteiga ghee, ela teve uma mutação lá 10 mil anos atrás, é uma manteiga que vem da búfala. Teve uma mutação, uma transgenicidade no um leite da búfala, aí desenvolveram também a manteiga aqui. É uma manteiga boa. Tá, Mas tá, tá. as outras manteigas, eu não quero falar em marca aqui Manteiga, margarina, requeijão Não, margarina, tira Tira, tira, tira a, sua a sua vida, isso, quer, isso é tá, energia tira. morta Tira o glúten, é. tira o leite, tira o queijo branco tira, sabe. tira o requeijão <risos> Tem muita coisa <risos> saudável <risos> tô Tem muita coisa saudável Deixa eu pegar minha linha de raciocínio, não vou perder aqui no raciocínio tá. ah, Pessoal, fiquem aí, vai, vai chamando mais gente A gente tava tá falando dos alimentos então Então eu falei da, da, dos refinados a série branca, né, que é a, a farinha, que é a refinada, é o, o açúcares... deu oi, é oi pro Canadá, o canadá. canadá. Ah, o sal, então, oi pro canadá. Alô aí, canadá, deve ser que é a Sueli? Que tá <risos> Vai, é a Sueli. É a Sueli. Alô, a Sueli, como é que está aí? Tudo bem? Um beijo para a família toda aí. Né? Então você tem os refinados aí, que eu estou citando aí, para não me perder aqui. Outra coisa importante é você limpar as vias aéreas. Agora vamos entrar realmente na. Vamos entrar na linha de defesa do Covid. Agora eu quero chegar na parte mais, mais gostosa. É o, que, é o que interessa. A parte mais gostosa da live, isso. pessoal. Você está se corrigindo com os suplementos que eu falei, com as vitaminas, com a alimentação. Posso, eu vou te interromper só porque eu lembrei agora. É, eu falei sobre um suplemento pronto, né? Que a gente já compra em farmácia. Hum. Você falou, não, isso. É, é misturado com... Um é, de A, você está falando? Não, é um outro lá. É. E você que que que tem a, a, a, a, como é que ver sempre a... Tem que que ver a dosagem. Que, é importante ver a dosagem. Não, não vamos só falar a marca. Não tem problema. É, é, ele, você disse que ele tem um pouco de calmante, que ele, ele tem uh, antidistônico... Eu vou entrar. Tem entrar, a... a de... Como é que se diz? Uh, é tipo, é... Ah, eu esqueci o nome, que faz a gente evacuar, é, tem o... Solta, pressão de vento. É, a solta. Me aí mexe com o microbiota, com certeza. É. Mas eu vou entrar em detalhe daqui a pouco. Tá, vou depois você passando. explica um pouco. disso. Essa outra parte, eu falo, essa, essa parte ah, aí. Saúde, alguém escreveu a saúde. lá lá, quem é, uhum. Eu saúde para vocês. Ah. Então, eu falava da... da é a Cláudia. tá. Da... Ah, tá. Eu falava da proteção individual, que todo mundo tem que ter, além das vacinas, que é super importante, a máscara, lavar as mãos, o álcool gel. Quando você chega na tua casa, olha um negócio bacana, você, vai, você tem um remédio na sua cozinha, a dona de casa tem na cozinha, o bicarbonato de sódio. Eu não, na minha casa não falta. Não tem bicarbonato? Não, você não falta. Você vai pegar então, não vai faltar. Não falta. Quem, quem tem essa bombinha aqui, gente, que faz inalação, é? pessoa que tem bronquite, asma e... É meia colher, pessoal, é meia colher de café de bicarbonato de sódio. Coloca naquele tamborzinho 10 ml de soro fisiológico com meia colherzinha de bicarbonato de sódio. Então vai dar 30 minutos de vaporização aqui, ó, Vamos contato. A pessoa não pode ter ansiedade. Ela é só sentar... Com calma, faz à noite quando chega em casa. Se fizer duas vezes por dia, pela manhã e à noite, criança a partir de 6 anos de idade já pode fazer isso. Não tem risco nenhum, pode fazer com tranquilidade. Qual o papel do bicarbonato no nosso organismo? Ele vai alcalinizar o nosso terreno biológico. e é aquilo que eu falei, quanto mais ácido você está, mais você favorece a ação do Covid no seu organismo. Quanto mais você alcaliniza o seu organismo, dificulta esse caminhar do Covid no seu organismo. Então esse é um detalhe, o bicarbonato, então, de meia, meia, colher. meia colher de café, tá? Tá. coloca em 10 ml de soro fisiológico, aí tá. vai colocar a inalação, liga ali o aparelho e vai dar mais ou menos 30 minutos de inalação. Eu Pode fazer, fazer quando dá. chega em casa, super importante. Outra coisa super importante pessoal, nós temos aqui, eu trouxe pra mostrar para vocês, a prata coloidal, gente, isso aqui é o maior antibiótico, o antibiótico mais completo que existe no planeta e o mais antigo. Tá? Isso aqui é da época dos gregos. Nossa. É da época dos gregos. Até a década de 40, o mundo não conhecia antibiótico. Passou a conhecer, a partir da Segunda Guerra Mundial para cá, com a, a, as primeiras penicilinas. Mas até então, todos eram tratados com o quê? Com a prata coloidal. Ela combate mais de 600 tipos diferentes de bactéria, você coloca ali no microscópio de campo escuro, você pega ali a picota, ali, o sangue do paciente, coloca na, na, na lâmina, no microscópio, né? contamina o sangue ali com o Covid, coloca a prata coloidal, é em questão de minutos, ela inutiliza a ação do Covid Sim. na hemácia, na nossa, como é que vai usar a prata coloidal, se vier aqui vaporizando, vaporiza na boca. Pode bochechar, pode bochechar. Ah, um você pedaço. me deu. Eu tenho a prata é, coloidal. Eu tenho. Vá por 3, 4, vai aqui, é aqui na, na garganta. Pode bochechar e engolir, tá? Ela vai eliminar. Tem os PPM que eu não quero falar aqui por conta da ética, né? Então tem que ter uma orientação. O que, que é PPM? É partículas por milhão, tá? tá. Desenvolver. Quantas partes por Sim, vai milhão explicando que, que é? tem que ter de prata coloidal aqui diluído? Ela é, é da, é da... São dois, é, é, o de e cátodo, né? tem o, o gerador de prata, a gente prepara na clínica né para poder ativar. Tem que ser em água bidestilada, não pode ser em água qualquer, para poder fazer a prata coloidal. Mas como eu falava, ela combate mais de 600 tipos de bactérias. Então é super importante para aumentar essa linha de defesa. Certo. Então falei já do carbonato, falei da prata coloidal, falei da zeólita, falei do ozônio. Peraí. Oi, Silvia. Beijinhos para você também. A Ivani tá assistindo. A Silvia Regina. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer no Instagram. A Cláudia falou que conhece a Prata Coloidal, que é maravilhosa. O pessoal tem Instagram. Tá... A Ju tá falando que tá ferrada porque ela adora um pão na chapa. Hum, que é esse legal. assunto é muito importante. Não pega na chapa, Mas é que é gostoso, é. Vamos combinar. É, eu não estou nessa fase não, já passei por essa eu fase. Eu sei, mas é, é uma coisa, é, é gostosinho É, faz tá? parte da, da, da, é. da cultura nacional, né? Faz parte. Um pãozinho na chapa de manhã, um café com leite. Ali, o que que tá? ali, não, está ali no Instagram? Eu já li, aqui está travado, tudo é. dentro aqui. Ah, tá, travou lá? Ah? Travou. Pessoal, eu trouxe aqui de propósito, aqui tem um copo de água, né? Vamos dizer que isso aqui seja é o nosso terreno biológico, né? Tá. Que é o nosso organismo, né? Como é importante você ter um detox do seu organismo? Você pode colocar aqui mil ID3, você pode colocar PQQ, pode colocar vitamina C, pode colocar K2, pode colocar D12, pode suplementar com as melhores vitaminas do planeta. Se o terreno biológico estiver sujo, não vai resolver nada pessoal. Primeiro você tem que fazer um detox do seu organismo, é super importante. Retirar metais pesados, retirar agrotóxico, retirar pesticida, é desparasitar com a Ivermectina, é super importante. É. Aí você vai ter uma resposta adequada é para tudo, de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. É super importante. Você está com um terreno biológico limpo. Você pega um aquário né, sujo, sem oxigenar, coloca a melhor vitamina para o peixe, esse peixe vai morrer. Tá certo? Você tem que ter um terreno limpo, um terreno adequado para a alimentação entrar com eficiência, para os suplementos agirem e aumentar... Essa linha de defesa do senhor. Então, é assim: nós somos a favor da vacina. Desculpa, é importante. E, muito importante. É que eu tomei a linha Quanto mais rápido, eu melhor. Eu tomei ontem. Para diminuir, porque as variantes estão aí, estão é. se multiplicando. E tomar a vacina e, com, e tomar a e também para fazer esse detox. Já está no protocolo médico da vermictina, já colocam isso aí, já faz parte do protocolo. De então, é porque o pessoal está fazendo muita confusão com sim, isso. Sim, né? sim, sim. Não quero, quero falar aqui, vamos tomar cada 15 dias, é depois eu tomar, sempre combinar com a lua. Lua nova e lua cheia. A lua é super importante no nosso organismo, são os dois astros aqui, o sol e a lua. A lua ela age diretamente na grândula pineal, né? você vê a mulher, Quais, quantos meses na a gestação da mulher? Nove. Nove meses. É um ano lunar. É você um ano lunar. É, é, é um ano, é um ano, um lunar. ano é. lunar. Por quê? A lua ela está agindo na pineal, que é a glândula, é a glândula mestra. Que age com todo o sistema endócrino no nosso organismo e desenvolve o feto no útero também. Entendeu? Então são nove meses. Outra coisa, quanto em tempo, quanto, quanto tempo vem a menstruação da mulher? A cada 28, 28 dias. Dia. Que é o quê? É um mês no mar. Olha como a gente está em contato com o cosmo. Tudo isso é super importante. Está né? agindo diretamente no nosso organismo. E quando é. a mulher entra na menopausa, acaba mensuando. Vamos falar daqui a pouco da menopausa, vamos entrar nessa parte aí. Vamos entrar nos fitoterápicos. Tá. É. Mas deixa, deixa eu explicar. Uh, tudo isso é, é extremamente importante, mas a, lógico que isso daí eu, eu uso direto, né? Sim, tá bem, tá bem recomendado. Tô. Mas é muito importante também a harmonização. Por exemplo, a pineal, você estava tá falando da pineal. Super importante. E a pineal é importante por quê? Porque ela, ela, à medida que o chakra básico, né, que, é, que é onde eu trabalho. O chakra raiz, né? O chakra raiz, à medida que esse chakra vai subindo, a energia vai subindo nesse chakra, é, a pineal começa a se abrir. Nossa, é. desculpou o tempo de live, porque eu tenho tanta coisa para falar ainda. Vai, a gente já está em uma hora praticamente de live. E dá para falar é. mais? Dá, dá bora, Posso vou falar, falar, pessoal. A bala. Eu posso, poder, eu vou entrar na parte importante aí, hein? Pode tá. falar. Pessoal, eu estava na primeira fase do Covid. Vamos entrar na segunda fase aí, que são os sintomas. O vírus, ele age no primeiro momento, ele provoca inflamação no nosso organismo. No segundo momento, ele vai coagular. As hemácias vão ficar empilhadas e vão provocar micro -coágulos. E isso no cérebro vai. Vai manifestar é, danos no nosso nervoso central. No terceiro momento, a fibrose pulmonar. Tá? Isso na segunda fase do, do vírus aí. É. No tratamento precoce, no caso, o antibiótico, no caso, como eu falei, ele não mata vírus, tá? ele mata bactéria. Né? Mas entra aí a ivermectina, a azitromicina, que é o protocolo médio, a amoxicilina, junto com o clavulanato, para a infecção bacteriana, ajuda o trato respiratório. A hidroxicloropina que é super importante. O bisulfato, que é um anticoagulante. Né? Aí, no protocolo médico, você está tratando já com a equipe médica. Com a acetilcisteína, que melhora a função, a função pulmonar, né? que, que é, melhor a... A... é, é né? melhorar a respiração. Né? Das comorbidades, uhum. o que é importante você cuidar do seu terreno biológico? A pessoa com diabetes. A pessoa, obesa, a pessoa obesa, a pessoa com hipertensão, a pessoa com cardiopatias, a pessoa com o tabagismo, tudo isso, é a pessoa que faz muito uso de medicação, que desenvolve uma cirrose hepática, né, por conta da, uma cirrose medicamentosa por conta da medicação, tudo isso enfraquece o seu terreno biológico e é uma, uma seara para o vírus entrar em você. Então é importante você combater todas essas, essas comorbidades que a gente está falando. A esteratose hepática, o a depressão, a microflora intestinal. Aí você entra em medicamentos, os efeitos colaterais. A gente tem uma mania aqui no Brasil, você vai tomar um remédio, você não costuma nunca verificar, ler a bula, quais são os efeitos colaterais que está inserido naquela medicação. Se você começar a ler, você não vai tomar nada. É. Por causa dos, uh, efeitos, dos laterais, efeitos colaterais Efeitos adversos que vem com a medicação é. Geralmente você arruma um órgão E desarruma três, quatro é. É. Você está arrumando ali a parte cardiopática Você vai ter edema, você vai ter uma fibrose Você vai ter uma perda de memória Você vai dormir mal, vai ter enxaqueca É isso? Eu, eu, eu vejo assim, pessoas, sabe Ju? Que vão tomar, tomar aqueles prazóis lá que você falou Os prazóis os da, da, vida. da vida Elas estão obrigadas a tomar ah, aquele outro também que dá sono entendeu tá do mesmo mal. que hipnotiza o cérebro sim, aquela peruazinha dormia dormir à noite é, ela vai tomando uma coisa por, por detrás da outra e a pessoa sente que está as mil maravilhas ah, e quando ser. você percebe a pessoa está perdida dentro dela sim vai ter aí no caso que eu falei aqui agora que é a, a, o dano no fígado é o maior laboratório do planeta, né? essa esteatose medicamentosa que ocorre aí, uma cirrose medicamentosa que ocorre Sim. no vírus. Entrando aí na parte da, do pós-Covid, é, você passou por essa fase, né? passou pela, pela parte médica que vai te orientar com a aditomicina, com, com os antibióticos específicos aí, você vai entrar no pós-Covid. Aí você vai ter uma inflamação no um cérebro por conta daquelas microcoagulações que vão ocorrer aí, você vai ter uma inflamação do posso ouvir, depressão, problemas circulatórios que vão ocorrer, AVC, essa trombose, que é muito comum, uma nova reinfecção que ninguém está livre, o pessoa acha que pegou o Covid, não vai se reinfectar, por conta das variantes que estão aparecendo aí, o risco de uma reinfecção continua ocorrendo aí, a vacina ela não blinda você, ela diminui o seu grau de risco de você ir para internar e você cair em uma intubação. Tá? Então vai tá. diminuir essa parte aí. Então isso ajuda bastante. Tá? Então entrando nessa parte aí, da, da, fugindo da suplementação e querendo sair um pouco da, da parte dos, dos medicamentos, aumentar a parte das ervas, que é a parte da, dos fitoterápicos. Isso é importante. Super importante. Eu vou citar aqui algumas patologias, Vamos falar antes primeiro o que está na tua cozinha que a dona de casa pode resolver ali medicamentos que estão na sua geladeira que está na sua fruteira que você não tem noção o quanto que pode te ajudar é, o, o que tem o que tem dentro da, da sua casa da sua casa nas frutas que na, temos no suplementos os vegetais que você, tem em casa. que você tem são fitoterápicos que existem vegetais nas frutas nas ervas que vai ajudar todo o seu metabolismo e vai evitar você cair em medicamentos que vão danificar o seu terreno biológico, danificar o seu organismo. Vamos dar um exemplo aqui. Pessoa que tem hipotiroidismo, ok? É, baixa T3, né? você sabe que a, a T3 ela vem da T4, né? Vem a hipófise, manda lá a informação para a T4 que vai virar T3. É isso. Você tem três elementos que danificam a sua hipófise. Principalmente os três deles, o flúor, que está no creme dental, eu, como dentista, não podia nem falar isso daí, mas ele é um danoso para a sua tireoide. Você tem o cloro que está na água de chuveiro, aquela água bem quentinha, aquele vapor que você aspira, cheio de cloro. Você tem o bromo que está na panificação. Quanto mais bromato você Ai, tem, bom, pão, mais macio, mais bromo você tem. E quebra, então, né, pão? Isso, é. esses três itens, o flúor, o cloro e o bromo, tira o iodo da sua tireoide. Aí você vai ficar com hipotiroidismo. Aí você corre lá na, na parte da orientação médica e vai te passar um... Eu vou falar o um nome aqui, tá pessoal? É. Não é ético eu falar, mas o pessoal que toma para tá, tireoide sabe do que eu estou falando aqui. Tem como você reparar a, sua, alguma coisa, né? reparar a sua tireoide sem cair nessa medicação que vai provocar dano no seu organismo? Está na sua cozinha. O melhor, está na lata do lixo. Trata a sua tireoide na lata do lixo, sabe com o que? A casca de melão. Ah, cê, é, você falou. A casca de melão, você pega a casca de melão e tem a cucurbitacinas que vai ativar a T4 e ativar a T3. A sua tireoide vai modular e você vai parar com a medicação. O Lugol é super importante, Lugol é 5%, porque ele não mexe só com a tireoide. Ele mexe com outras glândulas endócrinas no ah, nosso organismo. Agora é, é crua a casca de melão. É, você vai descascar é, não não, é. inteiro. É um Para cada é. xícara picada, coloca assim, na, na... Como é que chama aquele que tem fuga lá? no, no liquidificador, no... Não, no, no triturador, não é não. O rala, rala a casca de melão, na parte mais grossa do rala. Para cada xícara de chá de casca de melão picada, pode colocar dois copos, Dois copos mix. Coloca dois copos uhum. de água. Põe um liquidificador com dois copos de água, coloca no furinho de hortelã para poder saborizar um pouquinho o gosto, né? bate aquilo ali, coa né? e vai tomar duas, três vezes por dia. Olha o um milagre na sua cozinha, casca de melão para arrumar a sua tireoense, tá certo? E tem pressão alta, vai tomar lá o remédio, que eu não quero falar aqui, mas quem toma sabe do que eu estou falando, cara com hipertensão, tem na tua cozinha o remédio? Tem lá a beterraba. A beterraba, ela tem o um óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. Está no interior das artérias, ele é um gás. Né? Quando você vasodilata as artérias, você diminui a sua pressão arterial. Mesma coisa que eu falei do melão. Bate a beterraba crua, pode fazer com casca, lava ela bem. Para cada xícara de chá de beterraba que cai, dois copos de água. Pode colocar uma pitadinha desse aqui de de café de gengibre uh, ralado no meio, uma folhinha de hotelã, né? não precisa coar, porque o suco de beterraba é super saudável. Aí vão falar perguntar, vai levantar a tua glicemia? Em absoluto, quem falou, quem falou que a beterraba levanta a glicemia, está falando besteira, tá? Beterraba é super natural, não levanta a glicemia, diabético pode tomar e você vai arrumar a sua hipertensão, vai descer. Outra coisa super importante. A beterraba, para os homens que estão ouvindo aí, ela é a, é a pílula azul dos homens, tá certo? Ela tem uma fase de dilatação né? e vai ajudar a outra máquina ali, né? tá certo? Não só a máquina, não só a máquina cardíaca, acho que vai acabar a beterraba na quitanda agora. Né? Todo mundo vai tá correr atrás da beterraba. Mas como ela é importante, tem que está na sua cozinha o remédio. Outra coisa importante, o pepino. Eu ia falar do pepino. Né? Olha como é importante. A pessoa não tem que pegar o pepino com casca, é o pepino com casca. Descasca, descasca o pepino, tem que cortar a pontinha. Ela corta não a pontinha, casca. aí esfrega a pontinha e corta. Não, é. aquela pontinha que está o potássio. Mas você tira, que é branquinho. O branquinho de dentro tira, tira Isso, a casca, e conserva a, a ponta. Ah, mas você tira a casca também? Eu não, a casca de... para fazer o um chá. O ah, tá chá também. não, o suco de pepino. O suco. O suco. Que é para a bomba de sódio e potássio, Sim. porque o pepino é rico em potássio e o coração é uma bomba de sódio e potássio. Quando você retira o sódio e coloca o potássio, você arruma a máquina cardíaca diminui sua pressão arterial. Mas não tira a ponta, que eu falei, ali é que está a riqueza em potássio. A ponta, mas como é que você vai fazer assim? Não, você você descasca, que... descasca o pepino, descasca, pica a, a casca do pepino para cada xícara de chá, dois copos de água. Liquidificador, bate para ele. Pode colocar mortelã, um pouquinho de gengibre Também pode colocar. Quer tudo que está no lixo pode aproveitar para a tua saúde orgânica. Olha como ficou é importante. Tá certo? Eu citei outros, tem o um alho, super importante para a pressão arterial. Tira a casca do alho, corta no sentido longitudinal, não transversal. Nesse sentido, para cada garrafinha de água e 500 ml, coloca dois dentes de alho ali. E vai tomando até o meio-dia 500 ml. À tarde, enche novamente, continua o alho ali. Você pode aproveitar esse alho amanhã na cozinha. Mas vai trocar esse dente de alho no dia seguinte. para poder aproveitar os flavonoides que existem no alho Para a pressão arterial, super importante também. Está na sua cozinha é. o remédio. tá certo? agora Vamos lá para o quintal da sua casa. ver o que tem lá de tá, bom? Vamos. Você pega a primavera. Conhece a primavera? Conheço. Todo mundo conhece. É um fantástico antifebril, antitébrico. A primavera. Você tem a folha da primavera. Você tem a folha de goiaba, para diarreia, microbiota intestinal. Tá certo? Na dose certa, sempre uma colher de sopa, que eu não tenho aqui. Para cada colher de sopa da folha triturada, da folha picada, uma xícara de água fervida. Primeiro ferve a água, depois de ferver, adicione uma colher de sopa da folha picada, certo? depois de ferver. Deixa mais dois minutos ali com o fogo aceso, desliga a chama, tampa e deixa por 15 minutos reposando. Aí coa e toma duas, três vezes por dia. Super importante. Olha as ervas aí, que estão tá no seu quintal, estão tá na porta da sua casa. Eu contei algumas, eu posso. Tá, só para eu perder aqui Dá, o bandeira? E, tá do... e ganhar tempo tem aqui. Tá e ganhar tempo aqui. Vamos pegar eu aqui a parte da. A artrite, olha só, artrite, artrose e gota, que vem dos, dos uratos, que está o urato no nosso fígado. Gota, aquela dor nas articulações. Você vai curar com o quê? Você tem a canela de velho, super importante, e você tem a garra de diabo super importante são ervas fitoterápicas. Mas e temos quânticos. Como a gente trabalha com a física quântica, a gente sempre coloca junto com as ervas, a gente vai colocar o um frequencial quântico para potencializar a ação da erva, tá certo? Tem algum dano para você em absoluto? Ela vai harmonizar o seu organismo, tá? vai tirar artrite, tirar artrose, melhorar os sintomas de gordura. Você está falando da planta do erva. da do ah, sim, da canela de velho ou da, comprar já tem, tem ele vende pronto? Você vende, você pode comprar o, a, tanto a tintura, como é, a tintura, como, branca, vem, vem, vem é, tintura ah. como o extrato, a gente trabalha com isso aí na clínica. Tá. Né? Tanto a tintura, como o extrato, como a erva seca. Pode deixar lá com você Sim, sim, como ah. a erva seca. Como tá. eu, eu te falei, para a erva seca, você para cada colher de sopa, uma xícara de, ar, de, de chá de água. Primeiro, primeiro, ferve a água, uhum. aí adiciona ali a erva, deixa mais dois, três minutos, desliga, deixa 15 minutos, coa e toma. Tá certo? Ou você pega a tintura. A tintura, ah, não tenho paciência de fazer chá. Aí pega a tintura, vai colocar 20, 30 gotas em 200 ml de água e toma duas, três vezes ao dia, de acordo com a orientação do profissional. Porque tem pessoas que não têm paciência de fazer chá, realmente. Aí pega a tintura, que é muito mais prático de usar. Eu também acho. É, e a tintura ela dura dois, três anos. Durante é, até 5 anos. É que a Anvisa não permite que se dê se tem que duração na medicação. Então a gente ah. coloca 2 anos de duração. Mas é tranquilo para você usar na tua casa. Ah, a Ju falou: Hora nomes e de Moringa. Desculpa. Hora para e Moringa. Hora é um suplemento vitamínico. Tá? Super importante. Tá? O Alzheimer. Olha o Alzheimer, super importante. Pode curar com Alzheimer, com a ginkgo biloba. Né? E com a Pacoma moniere, que é uma planta de aquário. Olha que importante. É erva, pessoal. Aí você vai tomar a droga, só que, veja só, o Alzheimer já é o diabetes tipo 3. É super importante entrar na dieta do paciente. Está consumindo açúcar, farinha refinada, tem que cortar isso aí. Senão não vai melhorar o Alzheimer. Tem que colocar óleo de coco, gordura de coco, tiro hidrogenado. Aí você entra fitoterápico. E o fitoterápico junto com o quântico junto. Ah, Alzheimer não tem cura. Quem falou que a Alzheimer não tem cura? Quantas pessoas chegam na clínica totalmente mumificada e saem trocando e contando piada para mim daqui é na clínica? Aqui é de 80, é 78, sai de tem lá, 80 lá 80 anos, contando né? piada, curada da é. Alzheimer. Entendeu? As pessoas não sabem o poder que tem o fitoterápico. Vamos em outro aqui, vamos pegar asma para um quinto e tosse. tem a imburana, outro importante. Cálculo renal, chapéu de couro e quebra-nozes. Quebra-perna, desculpa. Quebra-perna. Quebra-perna. Quebra-nozes quebra. é, é, é a quebra, que quebra Aí junto <risos> a gente coloca, junto com o chapéu de <risos> couro e quebra-perna, a gente coloca o filtro, que é um quântico, e o analgésio. Aí já é coisa que a gente faz na máquina e adiciona no poderá. Para potencializar a ação dele. Hum. Aí você pega o Covid, vamos entrar aí com folha da abacateiro, super importante. E também com a pulmonária, que é outra erva. Ela vai limpar todo o trato respiratório. Nunca ouvi falar dessa. Pulmonária, uma erva super importante. folha da vacatera, super importante. A gente entra lá com a HH flower e com o um monotox, para melhorar a segurança de defesa. Isso aí é um quântico. Na diabetes, olha aí, pata de vaca. Mas não é a pata de vaca que dá um orçamento público. Essa pata de vaca tem uma forma meio de coração. Ela tem uma forma de, de pata de vaca, né é fendida, essa é a parte de vácuo que eu estou falando, tá? A gente coloca aí <risos> três ervas, no caso para a diabetes que eu falei. Folha de manga e folha de mamão, tá? Para você reduzir a diabetes. O pessoal fala, diabetes não tem cura. Quem falou que diabetes não tem cura, gente? O fitoterápico está aí, está mostrando para nós. Você vai parar de tomar o da vida, falei do remédio. Né? Vai parar de tomar o remédio da diabetes e vai estar tá só com o fitoterápico. E não tem contraindicação. Isso é super importante. Isso é saúde. Aí você vai diminuir as comorbidades e aumenta a linha de defesa para o Covid-19. Super importante. Coloquei aqui também depressão, ansiedade, tensão, que está vindo com o Covid agora. É, porque você manda para a água. É Pessoa dentro de casa. Pra ele, você manda pra água e fala Zé. Você manda a erva e manda para a Você tem a erva de São João, é. super importante. Você tem o alecrim e o hipérico. Super importante para diminuir é. esse grau. É. E os quânticos? Esteatose hepática, dente de leão e o cardomariano, para diminuir aquela gordura no fígado, além da dieta restritiva, que a gente sempre orienta o paciente. Junto colocamos de quanto também? O filtralis e o renal detox, tá é, gastrite, reflux, Está super importante. Gastrite, refluxo, guastatum... Vocês estão entendendo, né, povo? O Bassatoma e o alecrim. Tá, todo brancar, mundo, todo é. mundo adorando, mandando coração, é. tá elogiando pra correr. O bassa o alecrim tem mas o digerir. Dá pra ir mais tranquilo. Né? É, dá pra ir tranquilo tá. aí. E daqui a pouco ele vai sumir do estômago. É. É, Estou preocupado com o tempo. É. É. Pra é, mas dá para ir. Você tem o digerir, o digeres, que é um quântico que a gente coloca para potencializar. Você vendeu esse digeres? Eu você. Junto com o e com o alecrim, para reduzir o refluxo. Mas importante é ver se não tem a capilóide. É porque o H. é uma bactéria que vai aumentar a tua urease intestinal. Então é importante tratar o agaquilóide, que é um parasita. vezes os parasitas de novo entrando aí? Super importante. Né? Não vai entrar com os prazois da vida, pessoal. Porque aí você vai estragar todo o terreno biológico. Insônia. O pessoal dorme mal. Faz um chazinho de valeriano, coloca mulungu, coloca passiflora, você vai abraçar os anjos, cortar carboidratos. Contar carneirinho, você vai acordar descansado, não vai acordar durante a noite, pessoal. Super importante. Sem tomar aquela droguinha que você está acostumado a tomar. É, aquela que nós estamos aqui. Isso, estamos né? falando é. agora. Que é. acaba Jum... com todo o sistema da pessoa. Labirintite, enxaqueca, cardo mariano e ginkgo biloba. Ginkgo biloba, de novo, né? Desinflama, tá mas ele acha que é uma era para a fitoterápia. Eu estou falando uma ação dela específica. Mas ele abre o terreno de ação, ela tem mais quatro ou cinco órgãos que ela está tá atuando. Ela nunca vai num único sistema, ela age em todo o organismo. Tá? Eu então, falei da labirintite, menopausa, quantas mulheres desesperadas aí, tá afastando o marido, enfia a cabeça no freezer, ele esfogacho. O que, que você mostra aí? Aqui, aqui não, falei lá. Ó, você assim. mostra Não, você ah, mostra. Está afastando. Na é, da, da, da menopausa você tem a erva de São João, tem a artemísia e tem a salva. A artemísia responde inclusive, a parte hormonal que ela está com falta. Mas sabe por que essa parte do calorão que a mulher tem? A natureza, a natureza, explica. A natureza explica. Quando a mulher está ovulando, tá tá, tá ovulando, ela está na fase reprodutiva. Ela diminui a temperatura corporal dela. Aí ela procura o aconchego do companheiro. Para esfriar um pouco, né? Porque para esquentar. Você vê como é a presa. Para esquentar. Diminui a temperatura do organismo. É. A ovulação diminui a temperatura. Aí é tomar. Então, temperatura. Ela sobre <risos> procura. O buchão betá o suco Procura o aconchego. Quando a mulher está na menopausa, ela deixa, deixa de ovular, ela tem que dizer calorão. Ela quer que o marido sai Ela está afastando dela. Você não entende? Aquele calorão. Aquele calorão. E reseta, né? Reciclamento, justamente. Olha como a natureza é sábia, olha como tem tanta explicação nessa parte. Aí dá pra fazer mais testosterona. Tem testosterona. Então, eu falei aqui da minha <risos> a erva de São João, <risos> a Artemisa e a aí que é super importante. É. O melasma, aquelas manchas que aparecem na pele, que muitos um dermatologista apanha com um monte okay. de indicação okay. e não resolve. Você tem aqui, tem o um açaíão e a ah, Então A, a paripaiopa, ela ela bloqueia uma enzima que desenvolve o melasma, a melatonina. Tá? Você tem na parte da obesidade, olha aí, pessoal interessado na obesidade. Você tem a gacina e que vai diminuir aquela, aquela compulsão pelos doces. Aliás, ultimamente o pessoal está precisando é. É. de ficar é em casa. Vocês sabem o que vai fazer? É. É. depressão, tá, vai para onde? A e ainda acorda de madrugada para comer doce. A geladeira que então você tem aqui a narcina gramógea, né, que vai diminuir essa compulsão pelos dois. Sim. mais curto da microflora porque o intestino 2, o cérebro 2 falando com um, através do sistema vago. Trata de microbiota, corrige os hormônios que estão aqui para poder ajudar os hormônios que estão interferindo no sistema nervoso central. Prisão de ventre, tem a cáscara sagrada e a pariparoba também, para liberar a desbiose. É, na parte da pressão arterial alta e colesterol, sete sangrias e é a oliveira, a folha é da oliveira. Sete sangrias e é a oliveira. O que é sete sangrias? É uma, é, uma, é, uma erva. é uma erva. A vida aqui em São Paulo não tem muito contato com essas ervas. Por isso que é importante a tintura, A tintura facilita a sua vida, dura mais tempo, não precisa ficar fazendo chá no fogão, né? coloca as gotinhas na água e depois coloca, com a orientação do profissional e você resolve a sua vida. Leva para o trabalho a tintura, leva para o escritório, é isso? E é para pode ficar na claridade ou precisa sempre um vidro âmbar, como esse aqui? Tá? Mas reveste no papel alumínio? O papel alumínio é super importante proteger, tá. tá? é para é, então, mais tempo ainda. Né? Uhum. No caso nosso, que a gente coloca quântico, né, é sempre estar afastado dos eletrônicos, para não interagir na parte quântica, Isso. a gente coloca a frequência quântica, sempre para potencializar o, o, o, o filoterápico. PBM, outra coisa que incomoda as meninas, né? Você tem a Atenisa e a Valeriana, Olha, super eu importante, Mateus. super importante. Colocamos junto, até zero, até colocamos junto ali, que não tem? dos quânticos, colocamos a creatina, o magnésio, o neurovídeo e o mexicalis, super importante. Aqui eu falei pessoal, algumas que, que mais mexem com, com o dia a dia das pessoas. Deixa né? eu só dar um recado, Para quem não conseguiu acompanhar, não tem problema que nós vamos pôr no Youtube O Youtube vai ficar salvo também no Facebook e, e no GTV. No GTV. A pessoa procura onde no Youtube? Armen Oficial de Gourmet, Armen Degormedian Oficial Isso No Instagram é Armen Oficial E no Facebook Armen de Tá No meu caso eu acho que é mais eu Eu tenho muito acesso pelo Whatsapp Eu não tenho muito tempo de ficar vendo o Facebook não Confesso para vocês. Mas eu estou 24 horas. Ah, é o que eu digo. ainda é. não tenho não, 24 conta. horas no WhatsApp. <risos> posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Tá. tá. Dá aí, o seu WhatsApp. Aí o WhatsApp seria o 11, né, que é São Paulo, para quem está fora de São Paulo. E 20. Ali eu posso dar um pouquinho mais de atenção, porque eu não pude falar nomes aqui para vocês. Não pude falar em dosagens, porque o próprio conselho não permite a gente... Pedir que é. ele tá Sueli está perguntando, se eu tenho e... tantos problemas que o doutor falou, eu posso combinar essas ervas todas? Com certeza, não tem nenhum problema. Agora, é o que eu falei, a erva ela tem uma ação múltipla no seu organismo. Você está tratando, às vezes, uma erva para cuidar da hipertensão, e ao mesmo tempo ela está cuidando do fígado, está cuidando da suprarenal. Então, quando você pega uma orientação do profissional, ele vai te falar qual é a gama de ação dessa erva. E pode usar junto a medicação que você está colocando para o teu médico, pode usar em conjunto, não tem problema. Ela não vai é, desqualificar, um não desqualifica o outro. O que vai ocorrer é que o profissional que está cuidando de você, ele vai passar a ver que vai precisar estar tá desmamando você daquela medicação. Então ele vai aos poucos retirando dos alopáticos, da medicação Sim. sintética e deixando você com os moderados. Nem precisa falar, é, quem tem por exemplo, é, a beterraba que eu falei, o cara discute com a mãe, discute, vai discutir a relação com a mulher, vai ligar para a sogra, o filho roubou a chave do carro, a pressão do pai vai lá para cima, 19 por 12, corre na cozinha, pega a beterraba em uma hora a pressão dele vai modular em níveis normais, sem tentar estar tá colocando nenhum é, anabólico, é, medicação mais pesada ou correr para o pronto-socorro. Olha a força que tem um fitoterápico, A força que tem um vegetal. A força que tem um beterraba. Tem também, né? Da... Do... De aproveitar também, do... fazer um chá tá? da couve, do... ah, o repolho, o um anti-inflamatório fantástico, em feridas. Faz um chá no repolho. Pode fazer compressa, né? Com a água do repolho que você cozinha. Para colocar um excelente anti-inflamatório. Tem um universo, olha. O Brasil. Ele é rico em plantas. Ah, e a pessoa que é carnívora? Ela come muita carne. Como é que lida com isso? Então, A carne, quer dizer, eu como não, não consumo mais essa, felizmente essa, essa dieta, essa proteína animal, né, o conforto que você tem no teu organismo, no seu terreno biológico é muito grande. Eu vou falar o nome de duas enzimas que digerem a carne quando ela cai e passa pelo teu, teu estômago. Chama -se cadaverina uma das enzimas que vai mexer. Você está ingerindo no seu organismo, é chato falar aqui, mas são cadáveres que você está colocando para dentro do seu organismo. 36 você, anos que ela não come. Ela não come carne. Então, imagina o mal que ela faz. E as putrefacinas, que é outro tipo de enzima que está agindo para poder digerir essa carne fica, que está entrando. É pobre, né? Entendeu? Infelizmente. Isso vai para o fígado e vai gerar os nitratos no fígado que vai cair articulações, nitratos que vão dar a gota, a artrite e a artrose. Onde que está a proteína então? Você tem no ovo, você tem na espirulina, você tem na clorela, você entende? A espirulina é 77% de proteína, gente. Sim. A carne é 16% de proteína. Entende? O ovo 44% de proteína. Mas tem o também... Os cogumelos, super importante. Entendeu? Eu acho que dá para viver tranquilamente sem estar com tá, a, proteína, a proteína animal. E, que e é, você viu o resultado do. É fantástico. É fantástico é. Limpa realmente o terreno violado. eu acho que a gente conseguiu dar uma apanhada geral nesse, nesse Covid aí, que está incomodando incomodando tanta gente aí. Espero que tomem a vacina, correm atrás, que é super importante. Façam a suplementação. Use o fitoterápico, é super importante, suplemente, cuide do terreno biológico, olhe a dieta restritiva, corta os refinados, corte a série branca, isso tudo vai ajudar o teu terreno biológico para combater esse vírus, que está incomodando tanta gente. Não é? é A mesma coisa, o pessoal às vezes substitui a farinha normal, né? É uma a farinha integral. E, e aí? Não é o integral, tudo bem? Nada, totalmente favorável, o não vai agradecer. Não pode tem... então, a, o integral não tem glúten. Não, não, pode tomar tranquilo. o que eu falei, a farinha de mandioca, a farinha de água. Não, eu estou falando a farinha adulta. integral de farinha de trigo. Sim. Ah, de trigo? Não, é de é. indicado não. Ele é menos pior, vamos dizer. Tá. É menos pior. E tem aquela cevadinha também que.. Então, pode ver que ela tem glúten na, na, na mistura. Na a cevadinha? Do lado que tem, tem glúten ali. Se não tem, tem a contaminação por bruto que ocorre nos, nos depósitos no Brasil. Né? É bom evitar, é bom procurar sempre o mais do que possível. Do leite, você tem leite de amêndoa, leite de coco, leite de arroz, mas não leite de vaca. E soja? Leite de soja, que é a soja transgênica, não é muito bom não. Tá? Procura o leite de amêndoa, super saudável, leite de coco, não inflama, o trato respiratório e dificulta a entrada do Covid. Os grãos, é os feijões. Entendeu? Os grãos, os feijões. É, Sempre tá. deixar de molho para tirar a lectina né, que tem no feijão. Tá. Tem? 48 tem. horas é o ideal. Todo grão para tirar a lectina. Troca a água a cada 24 horas. Porque a lectina é um veneno que tem que danifica a nossa microbiota intestinal. Tá. A lentilha e a leite. Lentilha, de... lentilha um pouco menos, que é já é meio molinha, né? 24 horas, entendeu? Agora, é o que eu falei da linhaça, a linhaça é fantástica, o abacate é espetacular, tem que estar na sua dieta a cebola, entendeu? O alho, super importante, entendeu? Super importante. O iacurte, o táfima, é, o iogurte uh, não natural, você tem um, os iogurte, o Activia, para repor a flora intestinal, super importante. Quem faz uso de antibiótico? Tem que se preocupar em repor a flora intestinal. Então, tem que tomar um octilha, tomar um, um, um yagute para repor essa flora. Tem que cuidar. A cebola, o alho, o tomate, para repor. Tá? Eles são os a microbiota. é super importante você preservar. Preserva e, os dois seres. E os queijos de búfala? Bom, Esse bom menos a, Menos danoso. Por conta da, daquela mutação que ela sofreu. Tá? Mas eu indico sempre o queijo amarelo. Ah, menos a Ah, O queijo branco não está indicado. Tá bom, bom, pessoal. Ainda é mais dúvidas. A Simone está agradecendo, a Marilene também, tá parabenizando pela live. Excelentes dicas. Falando que vocês são excelentes Verônica, profissionais. Por favor, a Verônica está falando. Se de... possível, dê tratamento para quem tem lúpus. O lúpus é dermatoso, Você tem. É caso, sem ervas específicas. Dá uma, dá uma subidinha para ver se tem mais perguntas. Pode é. falar hein? aí. Geralmente você entra que tem a série do antibiótico né, que combate o lúpus. Aqui eu até citei ele, aqui, ó, no caso do, do Covid, né, que é do lúpus, que é a hidroxicloroquina, que é um, um bactericida para quem, quem tem o um lúpus né Mas é sempre bom ver a, a dieta da pessoa como é está, então a dieta é restritiva, e um fitoterápico mais adequado aí. E o quântico, que é super importante, a gente colocar junto com, com a época que a gente vai preparar no caso aí. É. Dá o seu telefone de novo. Desculpa? Você não o seu telefone? É, Tem o WhatsApp, o WhatsApp que, é o, né? que é o 11, né? 9, 9899 Se eu demorar um pouquinho para responder, fique tranquilo que eu, que eu sempre respondo. Tá bom? <risos> é isso aí. Então, pessoal, gratidão por estarem aí conosco e para quem, o pessoal que está aí provavelmente já me conhece. E vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar ah, live. Ah, compartilhem a live, nós vamos também para o YouTube, e né? Chame os parentes, os amigos, é porque é muita coisa importante, é, é. muita dica importante que foi dada aí. Isso. Ah, isso, isso é muito importante. Eu posso dizer que... Foi um prazer, uma honra ter aqui o doutor Jurandina Cimbele. Por quê? Porque eu estou tratando com ele. E para mim é, é uma algo assim que eu não tenho nem, nem palavras, né? Para explicar. Só de corpo, de gordura, eu já perdi uns 10 quilos, né, João? Para mais até. E os meus dentes, né? Bom, a dentição aí já é, já é outra coisa. para quem quiser um ótimo dentista também. Um ótimo departamento. Tá outro departamento. Tá aí, outro departamento é. não tá... aí a gente fala. É. E tá aí também a Roseli. <risos> verdade, obrigada pela live. A Sandra, a Ju, a Isadora. Vamos o agradecendo, o jogo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência ah. de todos aí. Compartilhem. Tem muita informação importante que foi dada. Façam uso dos fitoterápicos. Acreditem nas ervas. Que elas realmente são a salvação do mundo. A Roseli também está dizendo obrigada pela live. Sueli também, pelas dicas. E eu não estou, não dá para ver daqui direitinho, ah. né? Mas eu, o Instagram travou, né, Gabi? Ah, eu falei já, pessoal. Ah, já? Então o pessoal tá aí. Em breve podemos fazer outra também, né? Sim, mais... cuidado a parte é, dos hormônios, que eu não quis entrar em detalhes. Tá Ok, bom. né? Os hormônios é, faremos é, em breve. É. Tá bom? Tem muita coisa, muita dica importante é. para passar. E logo, logo teremos um site ótimo. O pessoal está falando, Maria de Fátima. Ribeiro está assistindo. Está assistindo. Você perdeu a live, Maria, mas vai continuar salva, viu? Tá, para quem perdeu, vai lá no IGV, como é? IGTV. IGTV, vai, pode ir no meu YouTube. Armem de armem de Oficial, vocês vão lá e aprove aproveitem e dêem uma like, se inscrevam. Nós já estamos passando os mil. Compartilhem bastante. Compartilhem e manda bala. momento é Estarei... de pandemia é super importante. Pessoal, uma coisa assim, que eu quero agora eu quero passar um recadinho, né? Cuidado, não entre em desespero, em depressão. Sabe, não, não, tem, não temam o vírus, ele não precisa ser temido, basta se respeitar. Como? Seguindo os protocolos, é, seguindo tudo que você precisa, né, todos os cuidados necessários, mas não precisa ficar se escondendo, não se escondam. Também não vão né pra, pra dar o um efeito rebanho, o pessoal todo se acumulando no ringue, não há necessidade disso vai comprar alguma coisa, vai tranquilo, espera sair o pessoal da loja. Entra depois, procura não ficar próximo. Às vezes o pessoal vai ao supermercado, uma outra pessoa, que eu já vi isso, ela espirra em cima das frutas, ela espirra, ela espirra em cima né do, dos alimentos que estão lá. Observem bem. É, você tem aquela... Ou, ou, um borrinho, né, um, É. Um, que, ah, o, que, o meu trix, para ver se tem metais pesados, tem Que quântico, é bom, porque tira tudo isso também. O quântico, o meu trix, né? Aí você tira da metade pesada. O que você deu lá para mim. Super importante. Então, Queria agradecer uma pessoa que fala muito da, tá. da, das ervas, né? que é o, é o Papa hoje no Brasil, né? que é super importante, que é o, é o Daniel Forjas. Ele realmente é um, ele é um botânico, um grande estudioso das ervas medicinais e dá dicas super importantes para a gente aí. A gente respeita muito esse, esse profissional aí. É. E deixar bem claro que as pessoas que estão fazendo esse tratamento, tomando esses suplementos, passando por mim também, né? Lógico, mas os suplementos, é, não conheço nenhuma que pegou Covid. E eu também, está ali diretamente comigo, não teve ninguém. Não. Não teve ninguém. Então, gente, vamos, vamos em frente, que atrás vem gente e não há Covid. Tá bom? Tá é bom. Obrigado. Gratidão, até a próxima. Obrigada. Obrigada. deu para dar o um recado. Deu. Deus deu. vai dar.